Quando se perde um braço ou uma perna, o membro perdido continua a roçar, reza a lenda e a revista super interessante. E eu, que nunca amputei um braço ou uma perna, sinto dia sim, dia não, coçar a gangrena dos amigos que perdi de vista, porque foram morar longe, cansaram-se de mim ou morreram de desastre.